Olá galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Pessoal, fica comigo essa aula até o final, porque nessa aula de hoje vou te revelar uma estratégia de marketing digital que o Facebook não quer que você saiba. Então, nesse vídeo eu vou te revelar todo o passo a passo que tu precisa saber para executar isso aqui, a toda a estratégia de marketing digital. Beleza? Se você já gostou da ideia, deixa aqui embaixo já se inscreve no canal, deixa seu like e seu comentário. Aí tá? não esquece de poder ativar o sininho para ser notificado sempre que eu entregar um vídeo para você aqui no nosso canal, beleza? Então não perde que vamos fazer um conteúdo muito foda aqui que você vai ficar de cara aqui com esse processo que vai estar tá acontecendo. Bora pro conteúdo que é a parte que eu vou de poder entregar para você. Bora! <risos> Então galera, aqui dentro do nosso perfil do Facebook, tá? A estratégia que eu vou estar tá te revelando aqui, eu passando, mostrando pra você o passo a passo do que você vai estar tá fazendo, tá certinho, ok? É onde você de fato vai fazer uma publicação, tá de forma orgânica. Ok e você vai vai poder segmentar aqui não é não vai ser necessariamente você estar tá utilizando o tráfego pago geralmente usamos o tráfego pago para segmentar um algo específico e aqui nessa estratégia eu hoje vou te revelar ok vou te mostrar aqui onde você vai fazer uma publicação ok e vai poder segmentar né se é para homem se é para mulher tá com pessoas que têm ali quase que o interesse tá Por esse tipo de assunto que você está aqui mostrando né é no teu Facebook beleza então para fazer isso aqui, para executar esse processo, você precisa de ter uma fanpage, tá? Bem simples. Então eu tenho uma fanpage que já criada. Então você tem uma, uma fanpage. Se você não tiver, crie uma fanpage para você, tá? vamos entrar aqui nessa fanpage, ó. temos aqui as páginas, tá? menu página Vamos escolher aqui uma página aqui, ó. Tá? Vamos escolher essa página aqui, beleza? E aqui você vai rolar aqui embaixo, tá? Você vai vir aqui, ó. Em configurações, clica. Ok? Você vai vir em geral, certo? Geral que você vai vir aqui ó, tá? Você vai ver nesse cantinho que vai escolher a opção, ok? Público do feed e visibilidade das publicações, tá? Você vai vir aqui ó, você vai rolar, ok? Você vai vir aqui ó, você vai rolar aqui ó, você vai clicar em editar, certo? É aqui eu já marquei essa opção, ok? E aqui você vai marcar, ok? Você vai marcar essa opção aqui ó, marca e salvar, beleza? O próximo passo é você vai vir aqui, tá? Em estudo de criação, certo? Aqui tá a mágica, né, do teu negócio Beleza? E aqui você vai criar Você vai vir aqui, ó, em criar um novo Tá? Clica Tá? Aqui, ó Criar publicação Beleza? Aqui você vai escolher Aqui a página que, que você quer Aqui você vai vir aqui, ó Você vai ser um texto aqui, tá? Então eu vou pegar aqui um texto aqui, ó que Já tem pronto aqui aqui nesse botão, aqui nesse botão de adicionar foto, você vai pegar uma imagem, tá, estratégica, de acordo com o teu produto ou serviço, o teu negócio, tá, em si, você vai inserir aqui, vamos pegar uma imagem que vai ser do seu computador, tá, então, é isso, você vai clicar em adicionar foto, tá, vamos pegar aqui essa imagem, vamos pegar aqui essa imagem, tá, carregando, então a imagem já foi carregada aqui, beleza? E aqui embaixo, ó, você vai rolar, ok? Você vai poder definir, basicamente, tá? A data que vai ser publicada, ok? Aqui você vai co colocar aqui, ó, para distribuição no feed de notícias. Você vai clicar aqui, eu marca essa opção, certo? Então você vai colocar aqui uma, uma data especificamente, tá? Que tu queira que essa publicação sua seja postada, ok? E feito isso, você vai rolar aqui embaixo, tá? Tem essa opção aqui tá usar direcionamento no feed de notícia aqui onde está a sacada onde está o poder da estratégia por de trás ok você vai marcar aqui essa opção tá e aqui ó você vai selecionar a idade tá desse público realmente que tu quer atingir tá tem que a idade aqui vamos colocar aqui de 18 tá como, é como se fosse o próprio Facebook é desse mesmo tá aqui de forma você vai fazer isso agora de forma orgânica tá você não vai pagar para fazer isso aqui tá vamos colocar aqui uma idade aqui ó de 18 tá são as pessoas de fato que tu vai estar tá, querendo mostrar essa tua publicação tá então isso aqui é bom porque você vai, você vai conseguir aqui agora segmentar ok vamos colocar de 18 a 44 tá e aqui agora nessa parte você vai poder selecionar tá o gênero né se vai ser todos os se vai ser homem ou se vai ser mulheres Então isso aqui é bem interessante isso eu gosto demais tá é dessa dessa pegada porque aqui você vai poder selecionar ok você vai poder mostrar essa publicação sua né para as pessoas específicas também então, bem legal tá então eu vou marcar aqui ó vou marcar aqui a opção de todos tá deixando bem claro que tu pode ok de acordo com o teu produto ou serviço tá você vai poder definir né para quem realmente vai se direcionar a tua publicação tá se, for, se é para homens ou mulheres beleza então como o meu, meu produto aqui o meu serviço tá e é para todos então vou marcar aqui todos certo e agora aqui na opção de localização você vai poder colocar tá é qual o estado né o, o país enfim tá que que tu quer que veja essa tua publicação tá eu vou colocar aqui brasil ó, por exemplo ó, brasil tá então aqui eu posso colocar aqui tá eu então, vou tem vários é, estados então você vai co colocar especificamente tá de acordo com o teu produto ou tá eu vou colocar aqui ó brasil ó tá Distrito federal entende então que fica bem específico tá a idiomas tá vou colocar aqui ó tá em que eu vou colocar português vou, vou colocar português Brasil ok o português Brasil tá vou marcar aqui essa opção ok pronto feito isso aqui ok você vai clicar em salvar tá você você já pode perceber já que tá bem construído como se fosse mesmo né uma campanha de anúncio você consegue segmentar o okay, que a parada você consegue poder especificar para ficar é, uma coisa bem alinhada, ok? Para é, não ficar uma coisa solta, tá aberta. Então você vai conseguir mostrar de fato para onde e para quem, tá? E qual é a idade, né? dessas pessoas que que vai estar tá vendo, tá? Que você vai direcionar a essa sua publicidade, né? Esse teu post, tá? Que você vai vai estar tá fazendo aqui agora, tá? De forma estratégica de forma orgânica, tá? Vamos clicar agora em salvar pronto tá já foi feita aqui a configuração certinha já fez isso aqui pronto é que é simples vai clicar agora em publicar ok publicando e pronto tá nossa publicação aqui já foi publicada certo então aqui ele te dá mais uma opção aqui se você quer né de fato aqui publicar em grupos tá mas eu eu deixo mesmo normalmente tá e tá aqui ó Beleza, e tá aqui a nossa publicação aqui. O okay? que foi já específica? Tá para quem para onde? Tá, e a idade e, é, de quem realmente vai estar tá vendo. Ok, você pode até ver aqui. Ó. Vamos clicar aqui, ó, ver publicação. Beleza, olha só, certo. Então você já pode ver aqui, tá? Ó, já foi bem específico. Tá, o um textinho aqui ficou bem legal, certo. Então quem vai ver essa minha publicação são as pessoas que eu mesma que eu, eu defini aqui na minha segmentação e tudo mais. Beleza? Então, galera, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de verdade, tá? E se você gostou, deixa aqui em seu comentário o que você achou desse vídeo, desse conteúdo, tá? E não esquece de poder deixar seu comentário, beleza? Então, pessoal, um forte abraço, fica com Deus, até o um próximo vídeo.